Bem-vindos novamente. Vamos continuar aqui a nossa gameplay com o nosso Hulk. E lembrando que a gente tem que fugir dessa nave aqui, né? Aqui já está bem perto, gente, de finalizar essa primeira parte para a gente chegar na floresta. Vamos só assistir essa coisinha. Bora. Conectar. Vambora. Começou a batalha, gente. Lembrando aqui, ó. Lembra daquilo que eu falei com vocês? uso de aqui. Não era nisso. Era com a, com a Flash. Ah, valeu. Achei que não ia... Não ia valer. 95% Bora vai é, mudar mudaram? Parece que teve uma atualização, gente Deixa eu ver Vamos ficar aqui passo o turno Fazer o seguinte, gente Vamos jogar um negocinho daquele Jogar bem na beiradinha Vamos ver se vai pegar no outro lá Aí agora o Deep, só que não vai valer eu dar o, a, a ação de ataque porque eu já joguei, isso aqui vale como uma ação, jogar o Mind Flyer, o imp beleza, errou, acertou, tem que tomar cuidado. É o seguinte, gente, aqui ó, bola de fogo, um screw de bola de fogo, vamos jogar nesse cara aqui, E aí a gente explode o negócio lá e boa, viu pessoal, tranquilo, vamos se a gente consegue ficar, não consegue, tá na... Ah, eu já usei minha ação. Por isso que eu não consigo. Eu me afastar um pouco. Pra não ficar passando aperto. Vamos usar esse ataque aqui só pra vocês verem. É um ataque em área. Se tivesse mais inimigos aqui... vacilei, né, gente? Como sempre. Isso aqui é um empurrão, gente. Eu só mostro a vocês. Pra afastar o inimigo. Tá vendo? Se, se... Se mais... Um pouquinho a mais, eu poderia... Jogar ele no fogo. indo pra cima de mim com tudo. Vamos usar aqui esse ataque. Beleza. Vamos movimentar pra cá. Ok. Might Fire. Vamos usar o Deep aqui gente, vacilando. Vamos atacar ele de perto. Vamos movimentar para lá. mandar Zalk. Nem vou atacar, gente. Besteira. Vamos fazer o seguinte: vou pegar as coisas aqui, né? Short Sword. Aproveitar. O um nada Mindifier. Esse aqui, gente, ó, é um, um dash. Eu tô até vacilando aqui. Ah, vacilei, pertei espaço sem querer. O dash serve pra você andar mais do que o... Você andar o dobro, né, na verdade. Aqui, ó. Você clica, clica de novo, aí você pode andar o dobro da movimentação normal. Só que aí você não pode fazer nenhuma ação de ataque, né? Essa é a diferença. O Fly falando pra gente conectar é tá a parada. Vou dar um... Ah, não, não posso. Não tem problema, né? Aqui gente, eu não estou me preocupando muito com a minha, minha, meu posicionamento porque ele tá pertinho da gente chegando no fim dessa primeira cena, que aí já vai a gente vai sair da, da nave já. Bom, eu vou matar eles só pela experiência, não sei que vale a pena. Deixa eu ver aqui. Se, opa! Hum, deixa eu ver se tem alguma coisa, nada nada Oxe. dois de dano tá de brincadeira né deixa eu dar um pulo pra cá pra não sofrer nenhum ataque de oportunidade eu poderia ter chegado lá não andei vacilo pra acabar logo essa parte pra acabar logo com isso ó acabar morrendo aí Vamos posicionar e vamos atacar. Ah, deixa eu ver se eu consigo. Ah, tô em hide. Meu 100% de chance de acerto. Porque eu tava escondido. Isso, vocês estão vendo, né? Ataque de oportunidade, ó. O que, que é isso, gente? É quando você sai de uma área que está sendo ameaçada... Aí você sofre esse ataque de oportunidade. Você pode dar um pulo, que aí você não sofre esse ataque. Vamos lá, isso aqui é para finalizar essa primeira parte. Ó, vai quebrar agora. Dragão vai é meter fogo aqui para dentro. Cara, a parte da floresta é muito mais legal. essa parte aqui dessa nave aqui eu não não fui com a cara sendo bem sincero eu vi um, um, um tópico do dia na internet de pessoas tendo problemas de desempenho no jogo eu acho que faz parte gente porque a gente tá no Ainda na versão beta, né, e tudo mais, né? Então assim, e isso pode mudar, porque computador é bom. Isso aqui não, não justifica estar tá tendo problema de desempenho. É mais, eu, eu acredito que seja mais problema no na finalização do jogo, né? Depois que ele tiver finalizado, vai, vai rodar muito mais redondinho. Vamos lá... Eu tô... Eu, o problema dessa... Dessa fase beta que eu tava vendo, gente... A gente só pode chegar até o nível 4... Tá faltando uma pancada de classe... Tem gente falando que tá faltando algumas raças... Se você for pelo guia... Do Dungeons Dragons... E tal... É, tá realmente, tá faltando algumas classes mas é vamos ver o que eles vão trazer para a gente pessoal eu sinceramente não sei vamos vamos cair lá na praia essa, essa parte da praia eu não me lembro você não tenha nada acho que me lembra muito o divinity o dois parece muito com, com o começo do divinity com a acho que é o divinity mesmo você chega no barco e aí a, o barco é destruído né você chega numa praia me lembrou muito isso sendo a mesma, produtora, tá vendo, gente? Esse jogo tá trazendo muito problema de renderização. Você tá vendo que as texturas não estão renderizada. Tá no ultra, a configuração do game. Mas vamos ver. Já é dói. Segura, dói. <risos> Ele vai ser salvo por alguém. Eu, no caso, né? Ah, toma, extraídos ah, Vai o bichão caindo com a pedra. Quem que salva, cara? esse aqui que eu... Eu não me liguei. Ainda não, não, não, não entendi quem que é que salva a gente. A gente perdeu a nossa... A nossa acompanhante. Acompanhante. Nossa Vamos procurar. Bom, já tô, já tô, já tô curado. Ok. vou dar um save aqui, gente. There must be a eu vou procurar, aqui é o É. fala que eu, eu, eu, eu, eu escapei lá né, é. a gente tem que explorar para achar um, cura, um curandeiro, um healer, para tirar esse negócio da cabeça da gente né. Os caras morreram, né bicho? Os caras estavam ali de boa só pescando, os caras morreram. Fica atento, tá vendo gente? Eu aperto o ALT naquele caso, vou pegar essa corda, mas não sei pra que, que serve. Teoricamente serviria pra gente escalar, né? Ou outras coisas mais. Vamos explorar por aqui, um barril. Mais um cara aqui opa! Ali vale um vou pegar mais estranho aqui, isso aqui, deixa eu ver. Acho que isso aqui é um tipo. Ah não, não é não. Eu não sei o que é essa, esse líquido aqui não. Eu não vou beber, né gente? Não tá identificado o negócio. Deixa eu ver aqui. Ah, tem inimigo aqui ó Vou ficar esperto não queria fazer combate aqui tem que dar umas 5 né gente que papel puro Deixa eu tentar tentar subir aqui por high ground Vou fazer um Jeep aqui Não, não, não, não, não. Para, para, para, para. Vamos ver se a gente consegue dar um ataque aqui. 100%. Nossa, não era para fazer isso, cara. Os caras têm 15 de vida. Ah, é, exatamente. Vambora. Não é isso, não, gente. Vambora, não aguento, não. Tô fraco ainda para isso. Bora. Ai, Jesus, As na braquiária, cara. Vou embora. Não vou aguentar, não, gente. Não vou mexer com isso, não. Bora, bora. Asa, meu filho. Ai, ai. Nossa Senhora, Jesus Cristo. Meu Deus. Vamos para pra cá. Nós estão vindo com tudo meu filho. Nossa senhora. Eu devia ter pulado que ali é terreno difícil de andar. Ó. Tá vendo? Você perde. Movimentação. Meu Jesus, eu vou atacar, cara. Cadê? Tá aqui, não consigo nem acertar, consegue. Só tentar, ah, não tem... Boa, dando crítico. Vamos esconder. Deixa ele vir. Ah, tá ele não tá me vendo. Beleza ah, agora, eu, agora eu animei matar Agora eu animei matar esse cidadão Cadê ele? Muito longe, gente Tá muito longe Ele não tá me vendo, então Ele não vai se movimentar Vamos pra cá atacar tá muito longe ainda Deixa. vamos um pouco mais pra frente tá vendo aqui ele não me vê 95 cada distância tá gente não tá 100% por cento cada distância se não seria. Opa! Ah, tá. Aqui, é para o acampamento, tá? Aqui, ó, um, tipo um, um descanso rápido. Short rest. Aí você cura essas coisas. Precisa não ter que ir no acampamento dormir, sabe? é o jogo ganhar fluidez. Cadê o. Tem nada. Eu queria encontrar aquela moça, cara, que tava comigo. Eu não sei onde que ela fica. Vamos dar uma explorada aqui. Um cordão, um rapier. Vamos ver se vale a pena, gente. É um D4, né, que a minha arma dá. É eu vou, vou equipar ela. É melhor? Deixa eu ver se eu consigo fazer dual web, web, web, welding. O que é que faz? Não, acho que eu tenho que ter a, a, eu tenho que ter a perícia, né? Tipo, poder saber fazer isso, não sei ainda. Ah, Vamos pegar um desse aqui, esse que é bom. Ah, aqui tem uns baús. Opa, ferramenta de ladrão, uma água, ó, tá fechado, gente, aqui, ó, é... lockpick, viu? Olha um capacete, cara, esse capacete eu nunca tinha achado ele, não, vai é pra você ver, aí, ó, fica feio pra caralho, Olha o meu personagem como tá agora Marmota, capacete mais feio. Ô oh, louco, pera aí, gente. Estou perdido. m, m mapa. Eu, eu, eu dei uma mole aqui, cara. Tinha que ter explorado ali. Ó, oh, tem um stash aqui, ó. Vamos vamo aqui. Vamos aqui, vamo ver se a gente consegue achar alguma coisa interessante aí ah, subiu Opa ah tá veneno dá para você pôr na arma na na flechinha gente uma coisa do tipo pode você ver ao ah, vacilo gente ao ah, vacilo que eu ia cometer aqui de não explorar o negócio é o alt alt alt o tempo todo é chato né gente mas bom o que foi que.. Pareceu um, um, um barulhinho de desconectado alguma coisa. Ah, aqui ela aqui, ó. Achei ela. Na verdade não é ela, essa aqui é aquela que tava presa, gente. Ainda bem que eu voltei, cara. Stop! Espera. Gente, eu, eu Vou esperar essa coisa é que que tenta passar e vou de verificar o que foi que desconectou Pelo menos aqui. Você fez o esforço. Você vê o que ela vê, o que ela confusão, resolução e um gratitude. tá falando, eu vi o que você viu. Ah, tá, o meu... O meu... Ah, oh, que pai, velho! Os cabelos saindo aqui. Deixa eu ver aqui. é um main, um mind swap. É, isso é um verme. Por isso é que, que a gente consegue a ver que mente, que o que cruza. o outro vê, filho. Vamos embora, embora. A gente vai se transformar naqueles bichos lá que tá falando. A gente precisa de um curandeiro. Finding one won't be easy in this wilderness. We'll need supplies. I'm hoping que algo de might possa estar this. dessa porta, que você guess, precisa, precisa de uma mão, é é forte. Outra outra. não o eu tentar Talvez abrir. Vamos mais dessas Whatever lies ahead will be a little less daunting with support. Vamos, gente. You can call me Shadowheart. Shadowheart. Ok, sou o Colosso. Vambora. Lead the way. Seguinte Aqui dá pra eu.. Ah tá gente, esqueci de falar com vocês. Isso aqui é um portal. É tipo um. É... Fast travel, né? Fast travel. A Shadowheart, para quem não conhece, gente, ela é uma clériga, tá? Então tá aqui, ó. Um clérigozinho, tal. As magias que ela usa, que é o que tal. Esse aqui é criar água. isso aqui muito forte, essa magia. 4 d6 de dano. É... E um shield que aumenta o... O classe de armadura, né? Fica mais difícil de acertar. E as outras aqui, gente, eu, depois eu vou, eu falo para vocês com mais detalhes, tá? Dá para eu mudar aqui a ordem. Ó. Entendeu? Vou colocar ela como primeiro ou, ou algo parecido. Vamos passar por meu boneco, Deixa eu ver Richie, dó. Vamos tentar lockpick Vamos tentar, não dá. Beleza, falhou acabou. Não dá pra você ficar tentando não, viu gente? Vamos lá. Ó, vamos, vamos dar mole. Não, igual aquela hora. Vamos explorar o trem direito. Ó, já mostrou aqui já no mapa, ó. ó. onde eu tenho que ir aqui, ó. Eu tenho que ir até as ruínas. Só que aqui a porta, aqui é onde tá a porta, ó. Tá fechado. Então a gente tem que dar a volta, beleza? uma coisa. Isso mesmo. Não tem como subir por aqui, então vamos dar a volta. Ah tá. O próximo Companion, se eu não me, engan me engano, é o Astarion alguma coisa assim que é tipo um Hulk. Ele é um vampiro, velho. Isso que eu acho estranho. Ah, tem tá alguma coisa aqui? Tem. Ah tá, um outro caminho. Vamos, vamos, passando aqui. Ó, aqui. ó. passou despercebido. Opa! Isso aqui puxa. Esse Void bulb. Se eu puxo os inimigos aqui, gente, vai ter um negócio legal. Quero mostrar a vocês. Vamos ver se vai dar certo. Os caras estão sob influência do Mind Flyer tá vendo? Vamos conversar com os caras. está sob influência. o lá. Um lá. Tá na percepção. Passei no teste. Persuasão, aqui ó, é carisma e a proficiência, entendeu? Vamos tentar resistir. Boa, voz cuts through the fog of confusion. You can see the creatures hold on them wavering. Influenc wains, they clutch their heads, hocking in confusion. Aí ó consegui consegui tirar o, o a influência mental que eles estavam, cara. Teve uma gameplay, gente, que eu não consegui fazer isso, os caras começaram a me atacar. Aí eu eu acabei matando dois deles, só que eu dei mole, entendeu? Eu tô explicando a ele, né, que o o Mindfly dominando eles. Nós temos mortos há anos. é cara. Nada okay, que uh... nós temos que chegar perto de O que nós né? fazemos O nós agora? O que nós fazemos <risos> agora? O que nós bom do RPG é isso, né, gente? Pode ser o que você quiser. Relaxa, filho. Não sou o cara. O que? Calma, meu filho. Por favor, vamos tomar nossas chances aqui, just. Tá bom, filho, eu já entendi. Vai embora, pode ir embora. Cadê o Mind Flayer que tava tá vivo ah, tá aqui, ó. Vamos, vamos Essa não? Não, vamos... é coisa eu Você sei. Pode quebrar pro lado deles filho da mãe. Se Olha ah lá. Aqui ó, compaixão. Vou, vou me entregar emoção. No. Aqui ó. Não tá certo. Yes, you feel hate. Tá And you deserve to be é, punished for it. You should be whipped. É, aquele negócio, né? Fluenciano, né? forcing tá fazendo eu amar ele. Then the feeling slips. The creature's mind seems to focus elsewhere. A dor, né? The monster lies exhausted, defeated. Its eyes, wet orange pearls, radiate malice. Como aqui. Vamos fechar aqui os olhinhos dele, porra. Eu com esse peso em conseguir esmagar a cabeça de alguém? Hum, tá bom. <risos> Tô brincando gente, vamos lá. Beleza, Ó, tem alguma coisa aqui em cima gente, vamos tentar vir aqui em cima. Provavelmente tem alguma coisa aqui. Tem, tem nada nada aqui tá cara quando você fica perdidinho velho quando tem esse monte de lugar para você explorar eu vou te falar viu eu vim aqui cara eu tô curioso o que, que deve ter aqui que eu vou pular e vou vir pra cá vamos lá ver aqui quanto tempo de jogo já tem já tá com meia hora gente acho que a gente pode dar uma parada para não ficar muito longo e aí a gente continua no, na próxima gameplay, tá bom? Só para não ficar uma jogatina muito chata para vocês. Vamos só ver o que, que tem aqui em cima. Eu, eu mesmo tô curioso, então não vou, não vou deixar vocês curiosos. Explorar, assim, com essa Olha, ele falou que escutou um, um grito. Vamos ver o que, que tem. Ah, tá perto, tá perto. Vamos por aqui primeiro. Eu não vou lá no. Ah, gente. Espera aí, espera aí. É aqui, ó. Aqui tem uma treta, cara. Tem uns druidas aqui. Isso aqui é um acampamento de druinda depois, no próximo episódio, eu vou mostrar pra vocês o que, que vai rolar, tá? Então, salvando aqui. Beleza? Então, pessoal, obrigado pela presença, quem assistiu até aqui. No próximo episódio, a gente vai resolver essa treta aí dos druidas. E aí, a gente continua essa gameplay. Lembrando, pessoal, só queria pedir um favor para vocês. 90% da audiência do canal é de pessoas que não estão se inscrevendo. Então, dá aquela força, valorizam o RPG raiz. E até a próxima, pessoal.